Trocando olhares, dando o que falar. Sedenta e meiga quando me encontrar. Cruzando o mar e só pra me abraçar. Cruel sem dor, seja quem for. Essa pessoa vai me condenar. Vai me prender, me investigar. Fiscar no amor, me interrogar de amor, me confinar no amor, alimentar Me libertar, que liberdade faz minha vontade. Me deixar como está, que liberdade faz minha vontade. Me deixar como está. Oh, oh, oh.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 Vai me prender, me investigar Me confiscar pro amor Me interrogar de amor Me confinar no amor Alimentar de amor